<risos> oi oi bom dia ah não gente tá frio mas bora lá mais forte para esquentar bom dia aí tá melhorando bom meu nome é geraldo diniz eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a importância das comunidades para um ecossistema empreendedor é, porém eu queria começar com duas perguntas quem aqui já empreende só uma levantou a mão. Quem aqui é tem vontade de empreender? Ok. E uma terceira pergunta, eram três. E por que, que vocês que levantaram a mão ainda não aprendem? Não deu tempo. Talvez. É, mas vamos lá. Opa. É, basicamente, sou acadêmico de sistema de formação pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Além disso, eu sou o diretor mobile da La, La Química e Esportes, que é uma organização de, de esportes, a gente já tem várias premiações, a gente vai ganhar aqui se tudo é certo. É, sou embaixador da comunidade de Minas App, que por sinal, é esse símbolo aqui, que a gente fez para a CPBR 12, Born to Be Why. uma tradução meio que nascida para ser mineiro, famoso Y. É, além disso, eu sou Guildmaster, um dos Guildmasters aqui da Campus Party, ao qual a gente é assim meio de campo entre a, os campuseiros e a organização, porque indiretamente a Campus Party são as comunidades, sem ela não, não tem nada. Então a gente sempre leva a demanda, sempre buscando melhorias para todos nós. É, eu me considero empreendedor por paixão, já fundei uma startup, quebrei, mais ou menos assim, e... Por fim, eu sou apaixonado por pessoas, né? à toa que eu fiquei responsável, sou colaborador aqui das comunidades, estou em contato direto com o pessoal, demanda, pepino, mas sempre com um sorriso no rosto e resolvendo tudo da melhor forma para todos. E eu gostaria de começar é, mostrando um pouquinho do que é comunidade. É, Esse aqui é são um dos vários eventos que eu já participei. Com a Minazap, com o Pirapora Deves e de, é, tantos outros. E se vocês repararem, a maioria na Campus Party, sim. É, porque aqui é um berço de várias comunidades. E antes que você, muitas pessoas perguntem, ok, Geraldo, todo mundo fala que a Campus Party é comunidade, você está falando comunidade, mas no final das contas, o que é comunidade? Basicamente, é. Opa! Aí. Comunidade é um grupo de indivíduos que compartilham algo. Por que compartilham algo? Porque é realmente é algo muito, ao mesmo tempo que é muito genérico, é muito é, amplo. É, porque aqui vocês podem reparar que tem várias pessoas. Tem pessoas que são né, é, geeks, tem pessoas que são empreendedores, designers, marketing, hackers, é, programadores. E é justamente essa diversidade que faz com que tenham vários... É, grupinhos e esses grupos juntos com uma é, com um propósito só é, acabam transmitindo o conhecimento e vale ressaltar também que as comunidades elas podem surgir através de vários fatores porém tem alguns pilares que são essenciais realmente é, o primeiro que a gente pode considerar é o objetivo Ok, qual que é o meu objetivo na campus? É fazer networking? É participar de palestras? É aprender? É transmitir conhecimento? Então, esse objetivo em comum das pessoas faz com que é, cada vez mais surjam pequenos grupos. E é engraçado que aqui na campus, aí quando a gente fala que tem comunidade para todo mundo, é porque tem. A, a pessoa vira, ah, mas eu não conheço ninguém, eu nunca fui numa campus party. Tem uma tábula quadrada que é justamente das pessoas que não possuem comunidade. Então, até nisso, a gente se, se completa nesse quesito. O segundo aspecto é a prática. Porque quando a gente vai ensinar alguém, a gente tem que é, colocar na prática. Por exemplo, a comunidade Paleires Dumont. Lá, eles é, durante praticamente o dia inteiro, acontecem workshops, no qual o pessoal aprende com os erros, vai lá, programa, é, transmite um pouquinho do conhecimento. E quando eu falo transmitir conhecimento, eu também estou relacionando por, é, com o seguinte aspecto. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, e sim para transmitir aquilo que eu fui aprendendo ao longo das outras campos, ao longo da comunidade, dentre outros fatores. E por fim, o terceiro pilar, que é bastante importante, ou não, é o local. Por que, que ao mesmo tempo é importante e não é? Porque quando as pessoas moram numa determinada região... É, fica muito mais fácil elas fazerem eventos, organizar hackathons, meetups, dentre outras coisas do tipo. Porém, ao mesmo tempo, um local ela não impede de, é, que isso aconteça. Porque a gente exi é, existe comunidades que, é que o pessoal comunica através é, de videoconferência ou coisas do tipo. Aqui eu coloquei na, ó, na, na, na ordem errada, sem querer, mas aqui eu vou mostrar um pouquinho do vídeo do que é o Zap, que é a minha comunidade à qual eu faço parte. que Vai dar para entender um pouquinho, e em breve a gente já vai relacionar isso com o meio empreendedor, que é o mais importante aqui é para todos vocês que estão aqui no dia de hoje. Aqui. Pode ir. Esse vídeo foi do Arduino Day, do ano de 2018. É, e nele a gente consegue relacionar com os três pilares. O nosso objetivo era fazer é, a difusão do conhecimento do Arduino, que é uma, uma, uma programação relativamente simples e acessível para todos. Segundo foi a prática. Lá nesse dia a gente tiver, nós tivemos vários workshops, palestras, que fez com que o pessoal aprendesse na prática o que realmente é. E terceiro, o local que foi lá na cidade de Anaúba, no norte de Minas Gerais. É, eu não falei, mas o sou lá do norte de Pirapora, atualmente eu moro lá em Belo Horizonte, né? mas o norte sempre é o melhor. E aqui um pouquinho do que é o Minasap, só para finalizar essa parte. Que o Minasap é uma espécie de um estado de espírito, é, assim como tem um apelido de Hollywood para a indústria cinematográfica, como tem Wall Street para o setor financeiro, e como Brasília é para a política brasileira, nós somos para empreendedores e makers do norte de Minas Gerais. E aqui está mais... Só... Eu estou colocando aqui meio que batendo na tecla, porque no final vai ter um joguinho, então tudo que eu estou falando aqui vai ter no um joguinho. Então, por isso que é bom bater na tecla. Mas aqui, por fim, por que participar de uma comunidade? Que através disso a gente vai ter acesso a eventos, vai ter acesso a networking, vai ter e a hackathons e compartilhar conhecimento. Hackathon, para quem não sabe, é uma espécie de maratona de programação, ao qual uma equipe formada geralmente por quatro pessoas é. <risos> é uma, uma equipe formada por quatro pessoas, se reúne para resolver um problema. Geralmente, é, tem um programador, tem um, uma pessoa de marketing, tem uma pessoa de vendas, tem uma pessoa... É, várias skills, justamente para um somar com o outro. E aqui a gente vai entrar na parte mais de empreendedorismo. Bom, o que é ser empreendedor? é Basicamente, é, é um indivíduo que é criativo, inovador, arrojado e que estabelece... Uma estratégia que, é, estratégias que vão delinear o seu futuro. Ou seja, é, a gente está numa era que é muito complicado a gente inventar algo. Então, cada vez mais, é, a execução é algo primordial para a gente ter sucesso, para a gente é, ter algo bacana no nosso dia a dia. Então, através da nossa criatividade, da inovação e do arrojado, a gente consegue desenvolver e aplicar isso na prática. Um exemplo bem bacana é o Uber. Ele veio para ficar. Então, a gente não consegue mais pensar locomover uma grande capital sem ter um Uber. Porém, no interior isso ainda não tem. Então, é, é, lá em Pirapora, por exemplo, teve um grupo de pessoas que vendo essa demanda que tinha da, do transporte local, que era muito caro e sem qualidade, eles fizeram um aplicativo muito semelhante ao Uber e que atende somente o norte de Minas, é, Minas Gerais. Ou seja, através dessa criatividade, dessa estratégia e de, até mesmo de ser arrojado, de querer arriscar, é, entre aspas, consegue ter, é, levar melhoria realmente para algum grupo em específico. E aqui tem algumas relações da comunidade com o meio empreendedor. Bom, a primeira é o surgimento de novas ideias. É, através de meetups, através de conversas, através dos vários eventos que a gente consegue realizar a gente consegue ter inúmeras e inúmeras ideias. Por exemplo, aqui tem o Guilherme, ele também é um dos embaixadores do Minasap. Ele, junto com outros amigos lá, eles fizeram um projeto é, de irrigação, né, Guilherme? A gente fez um alimentador inteligente para peixe. Ou seja, essa ideia surgiu através... É, do contato que ele tinha no, no Minasap e ele teve esse conhecimento para executar porque no Minasap teve uma pessoa que ensinou programação para ele, acreditou no potencial. Isso é um dos pilares essenciais, é acreditar num futuro melhor, seja para a comunidade, seja no meio empreendedor, é, realmente é bem importante. Segundo, é a troca de conhecimento. A gente está vivendo uma era que mudou realmente. Os tempos mudaram. O Dato Schneider, por exemplo, ele palestra muito bem sobre isso. Mudou bem na minha vez. O que seria isso? Antes, o nosso, a nossa meta de vida, dos nossos pais, dos nossos avós, era justamente eu formar, entrar numa empresa concursado, algo do tipo, indo, obtendo conhecimento, crescendo, até que eu fosse o diretor, ter minha sala, secretária, enfim, ser o, o fodão, entre aspas. Porém, hoje em dia, se a gente tentar... Pegar o conhecimento só para a gente, é, provavelmente vai ser mandado embora. Porque é justamente essa conexão, esse compartilhamento que faz com que é, dê certo as empresas, dê certo os meios atual, atualmente. Quando eu digo isso, é porque eu posso ser bom em designer. O Guilherme pode ser bom em programação, a Ana pode ser boa em vendas. E é justamente essa troca, essa conexão que vai fazer com que, no final das contas, um complete o outro e obtenha êxito no que foi executado. E, por fim, o networking e as oportunidades. Hoje em dia, muita gente fala de networking, networking, networking. E isso realmente é importante para qualquer área. Eu falo isso porque recentemente, por exemplo, eu participei do Bitcoin Pizza Day lá em Belo Horizonte, que foi um evento que a gente distribuiu mais de mil pizzas para moradores de rua e tudo mais. Lá eu tive contato com inúmeras pessoas da, do blockchain, coisas do tipo, e através disso eu conheci a Ana que organizava um outro evento de blockchain, que por sinal vai ter aqui em Brasília, e nisso a gente vai trocando contato, vai... Um vai ajudando o outro e é muito bacana essa, essa troca realmente de informação, de conhecimento e coisas do tipo. E eis que a gente chega na Campus Party. Esse vídeo aqui, para quem não, nunca viu, é o vídeo de encerramento da Campus Party Brasil 12, que ocorreu esse ano. É, e nele a gente consegue ver muito, muito bem exemplificado tudo isso que foi dito aqui. É, gente, que frio é esse? Só paralelo, tô tremendo aqui. É, então, eu vou passar ele aqui. Vocês tentem olhar com essa visão mais de comunidade e empreendedor, principalmente. Você é aquele que nasceu vencendo a maior corrida de todas. Você é a combinação perfeita de duas pessoas e carrega em si um pouco de cada antepassado seu. Você é a vida que emana energia, a energia que vibra em milhares de células, em sinapses, em vida. Você é independente e tem gostos que só você entende. Tem preferências que só você sabe. Você faz parte de um universo. O nosso universo. Uma rede que quando se junta naquilo que gosta, se torna poderoso, indivisível e único assim como nós, assim como você. Você é gamer, nós somos o seu jogo. Você é cosplayer, nós somos o seu personagem preferido. Você é Dev, nós somos o seu código perfeito. Você é maker, nós somos a sua ferramenta. Você é nós somos o seu mentor. Você é Campus Pare e o nosso universo é você, é você. É você. É você. A Campus Party, porque aqui com meus amigos, porque aqui meu projeto tem é espaço, porque aqui as mulheres têm vez, porque aqui todos falam a mesma língua, porque só aqui eu vivo a maior experiência do mundo. Uh! Foi muito foda foi do caralho, uh! Uh! foi foda. Uh! Aí a gente chega aqui no, na data atual. A, a gente está cercado de oportunidades, de pessoas com skills diferentes da nossa, de pessoas querendo fazer a diferença, de querer é, fazer acontecer realmente. E agora eu pergunto para vocês, é, que principalmente tem quem estava no começo da palestra, perguntou, é, eu perguntei, quem aqui tem vontade de empreender? Muitos levantaram a mão. Por que, que vocês ainda não fizeram isso? A oportunidade está aqui. Tenho certeza que se vocês saírem na bancada, 30 minutos, conversar com cinco pessoas diferentes, pelo menos uma dessas pessoas vai te trazer uma visão diferente, vai te trazer novas oportunidades e você vai aumentar cada vez mais seu networking. É, sim, a gente tem vergonha, a gente tem medo, mas no final das contas tudo é, é recompensado. Tanto é que hoje eu estou aqui passando palestrando para vocês, mostrando, passando um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri anos atrás. É, então, não vou estender mais, eu vou abrir para as perguntas rapidinho e logo após a gente faz esse sorteio. É, é realmente para ser algo bem, bem dinâmico, bem conversado. Então, quem tiver pergunta, essa é a hora. Quem quiser apresentar também, olha, meu nome é Geraldo, eu sou programador e eu quero alguém que é de design para fazer um projeto. Essa é a hora. Ok, é, esse aqui é o QR Code, meu cartão de visita, eles são minhas redes sociais. É, pode colocar lá. Oi? Não, vai voltar depois do, do sorteio. Alguém aqui já viu o Carro? Então já pode entrar aí no link. <risos> Mas para quem nunca jogou, o link vai ser carro.it É só entrar, aí vai aparecer para colocar um código, aí vocês colocam esse, 298401. Ah, eu não falei. Mas os três primeiros colocados vão ganhar um, um copo. Esse daqui. Esse negócio para colocar o celular para quando for malhar, estiver andando, ajuda bastante. Quem ainda não entrou? Todos já entraram. Vixe. Pera aí. Bora ajudar o um amiguinho, gente. Liga a internet aqui, pera. Bora lá, pode apertar no start. Pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera. Ah tá, só explicar pra quem nunca jogou. Aqui vai aparecer a pergunta aqui na tela. Aí vocês vão ter um rapidinho pra responder a resposta correta. É... Vai ter quatro opções de cores com as respostas. Aí vocês apertam a cor correspondente, correspondente correta no celular. Saiu? Foi! Pode dar início. O que não faz parte do surgimento de novas comunidades. Objetivo: prática brigas local. Oh, essa é difícil, hein? Tá difícil. Vamos ver quem está na frente. Paulo Nepomuceno, Lucas e Talu. Próxima pergunta. Em relação às comunidades, marque o que não está correto. Participar de eventos, participar de racatões, compartilhar conhecimento, ganhar status. Bom, tão bom. Lucas P passou, hein? E a última, qual a relação, qual a relação está incorreta entre as comunidades e empreendedorismo? De trocar conhecimento, realizar network, surgimento de novas ideias e ganhar alguns brindes. Cuidado, hein? Bora ver quem ficou os três primeiros. Lucas, Paulo e Talu. Vocês três vão ganhar o negocinho do braço e o restante vai ganhar o copo de brinde da palestra. Aqui na tela vai ficar o QR Code do meu cartão de visita e das minhas redes sociais. Qualquer coisa é só procurar para a gente trocar uma ideia, conversar. E é isso, gente. Muito obrigado.